E aí, você está pronto para incorporar em máquinas? Olha só o que diz aqui um especialista. Não há como sobreviver a esse ritmo de mudança estonteante se não incorporarmos a máquinas. Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Olha só o que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Ó. Não há como sobreviver a esse ritmo de mudança estonteante sem incorporarmos as máquinas, diz Marta Gabriel. Perceba a expressão aqui, incorporar as máquinas. E aí você está pronto para incorporar as máquinas? Segundo a especialista em inteligência artificial Marta Gabriel, em 30 anos a humanidade será uma nova coisa, não mais o que a gente é. Olha só, não há como sobreviver a esse ritmo de mudança estonteante se não incorporarmos a máquina, diz Marta Gabriel. Nas próximas três décadas ou um pouco mais, seres humanos se misturarão às máquinas e vice-versa. Essa é uma das projeções da professora de inteligência artificial na PUC, São Paulo, Marta Gabriel. Ícone multidisciplinar nas áreas de negócios, tendências e inovação e uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil. Olha só como a revolução tecnológica pela qual estamos passando vai transformar ainda mais a nossa vida nos próximos 30 anos. Nos próximos 30 anos a gente deve ter uma transformação mais profunda do que nos últimos 2 mil anos, um estudo de uma universidade britânica estima que a inteligência artificial deve atingir o nível humano em 4 décadas, o que a gente viu nesses últimos 2 e 3 anos foi uma super aceleração. É impressionante o grau com que as máquinas têm evoluído em termos de inteligência e de funcionalidade que complementam as nossas, estamos começando a sentir a ponta do iceberg daquilo que será o ser humano se misturando com as máquinas. Não teremos futuro sem nos misturarmos com as máquinas, não há como sobreviver a esse ritmo de mudança estonteante se não incorporarmos a máquina. O humano não consegue. Em termos de comparação, o biológico demora centenas, às vezes milhares de anos para mudar para o próximo passo de evolução. Com a tecnologia, a gente pode hackear essa evolução colocando funcionalidades na gente imediatamente. Um exemplo é o projeto de Elon Musk, de conectar o cérebro ao computador. Já temos hoje impressora 3D que imprime nariz, olho, coração. Isso está sendo implementado para consertar órgãos que pessoas queiram. Isso leva a gente a outro patamar. Tanto que humanidade será um novo termo, será uma nova coisa, não mais o que a gente é. Bom pessoal, segundo essa especialista então, em inteligência artificial, o próprio termo humanidade será um termo aí diferenciado, porque nós estaremos então nos incorporando às máquinas e isso segundo ela faz parte de um processo evolutivo da humanidade, é o que nós temos falado, a humanidade está caminhando para isso. Bom vou ficando por aqui, sou o Gleison Santos, canal Método Secundário, se não for inscrito já faça sua inscrição no canal para estar fortalecendo o nosso canal, curte, comente e compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.